Fala, fala, galerinha! Aí, é só. Eu sou o Norberto Pará. e esse é mais um Elefante Literário com a tag dos 50% do segundo semestre. O segundo semestre chegou e a tag voltou. Antes de começar, a gente queria agradecer imensamente todo o feedback super positivo sobre o último vídeo que a gente postou, uma paródia de Eu Amei Te Ver. E a gente ficou muito surpreso com a resposta e muito felizes. Sim. Pois era o okay. quê? Não, muito feliz. Não, tipo, a nós, gente ficou. nós ficamos muito felizes. Nós ficamos sim. <risos> Surpresos e muito felizes com esse feedback super positivo de todo mundo. Então, muitíssimo obrigada. Sim, pois foi porque um risco que a gente correu. A primeira pergunta que saber qual é o melhor livro que você leu nesse segundo semestre? Eu acho que essa deveria ser a última pergunta, mas tudo bem. Eu acho também porque a pessoa já começou. Mas começa, não vamos né? respeitar tipo... a ordem, né? Tudo bem. O meu melhor livro foi baseado em fatos reais, Delphine um De Vigon, que. Mas qual é o nome dele? O que é aqueles? <risos> E o um que não é baseado em fatos reais, okay. é o quê? Tem resenha aqui no canal, eu não vou falar sobre ele, né? Pra não alongar o vídeo. É um livro muito bom. Eu já ouvi pessoas que não gostaram. Mas foi um livro que me surpreendeu. E eu me envolvi muito na narrativa desta mulher. Como eu acho que não é surpresa para ninguém, o melhor livro que eu li no segundo semestre foi Dois Garotos Se Beijando, de David Levitan. Consequentemente, dos melhores livros do ano. Tem resenha também aqui no canal, né? É só clicar aqui no card pra ver os comentários que foram feitos acerca dessas marcações maravilhosas. Não, você não foi o topo ele foi o topo. Dois, né? Porque se você. Se... É, com certeza. Se não foi o melhor, foi o segundo melhor. <risos> só pode ser um dos dois melhores. <risos> que conversa essa? Alguém entendeu? Esse Norby? Qual foi a melhor confirmação que você leu no segundo semestre? Nenhuma. Nenhuma também. Eu só li primeiros livros, livros únicos. Também. Se assim. livros... Eu só li livros únicos ou o primeiro livro tem alguma... Não tem nada, não tem nada. Vai, próximo. Próximo. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Bom, eu coloquei aqui A Filha Perdida, de Helena Fernandes, que é um livro que tá sendo bastante comentado. Aliás, a autora em si, né? Hum. Uh -huh. a, a pessoa, que é o seu dono, né? Helena Fernandes, ela não existe, não? Não, existe, mas tipo... Eu me falar muito bem desse livro E eu fiquei super curiosa Talvez em 2017, quem sabe né Um livro que eu fiquei com muita vontade de ler no primeiro semestre É da Svetlana, não lembro o sobrenome Não vamos mentir O nome do livro é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher Que na verdade é o segundo livro que foi lançado dela aqui Pelo que eu sei, o primeiro tem uma capa verde E o segundo é uma capa vermelha Qual é o livro mais aguardado de 2017? Eu vou logo dizendo que eu não respondi Porque eu nunca me ligo nesses negócios de lançamento sabe é. e agora mais que eu não tô comprando O livro aí pronto, aí é que eu não sei mesmo É muito ruim, muito difícil, também não sei de 2017 por isso roubei e botei no um 2016 agora no final, que é Diário de um Escravo da Darkside. Começando por aquela capa maravilhosa, já tô querendo ler. O livro que mais te decepcionou? Eu acho que não é novidade, né? Tenho que informar isso, mas foi Belo Desastre que também já tem resenha aqui no canal, talvez eu tenha sido um pouco da farinha, talvez, é. foi um belo desastre o okay. okay. Não, foi um desastre é um palavra muito forte, mas é um livro que me decepcionou, porque né? tem todo um ele é muito famoso esse livro, é um best-seller e enfim, coisas do tipo, mas não me agradou muito. E o livro que não me agradou muito, eu já imaginava inclusive que não ia me agradar porque eu tava querendo ler muito, muito, muito. E já quando vem uma coisa assim, vem de vez. Eu vou dizer que foi Destinos e Fúrias. E eu já disse isso aqui em vídeo. Aí já vi que não ia dar certo. E não deu, né? Mas vamos pra frente. E agora que eu percebi, é um de contos. você falou que não queria muitos contos ó É de contos, sim. Um de e o Inclusive é a mesma editora. Bate. Ah. Qual? foi o livro que mais te surpreendeu? O livro que mais te surpreendeu, eu vou dizer, foi Sanga Menor de Cynthia Cry, editora dublinense, pois eu não sabia que livro era esse, não sabia do que falava, nunca tinha ouvido falar, e foi uma surpresa, ó, maravilhosa, pois amei esta leitura. Já tem resenha aqui no canal, é só clicar aqui embaixo no link. Inclusive, quando a dublinense entrou em contato, ela veio, olha, com força. Com força, assim ó. O livro que mais me surpreendeu foi Amora, que também foi enviado pela dublinense, apesar dele ser da não-editora. Mas é uma galera e é um livro de contos que tem, traz histórias sobre mulheres homossexuais. E foi um livro que me surpreendeu muito. Também já tem resenha aqui no canal, então quem tiver interesse e curiosidade pra conhecer, eu recomendo bastante. Qual o seu novo autor favorito que lançou o primeiro livro esse semestre ou que você conheceu recentemente? Eu trouxe aqui Madeline Miller, de A Canção de Aquiles. Eu não sei se eu poderia colocar ela porque foi um livro que eu lhe Mas eu gostei muito porque eu achei ela ousada. Ela foi ousada. Porque ela trouxe a história da Guerra de Troia, meio que ambientando com um romance gay. Então, gente, se isso não for ousadia, eu Seu não sei o que é. Muita. E eu gostei muito da levada que ela trouxe pra história. Tenho muita curiosidade de conhecer outros livros da autora. Eu também só li um livro da autora que eu vou dizer aqui. E é Becky Albertalli com Simon versus a agenda Homo Sapiens. Eu não sei se a escrita dela em outras coisas vai ser boa também, ou vai ser tão boa, vai ser, né? Mas ela é uma pessoa super simpática nas redes sociais e tudo mais, sabe? E isso é o que? Uma coisa que cativa o leito. Lembrando que se você tá interessado em qualquer um desses livros, a gente vai deixar os links aqui embaixo, você já compra, já ajuda o canal e todo mundo fica feliz. Próxima pergunta é um crush que você teve? Opa! Ah, a gente sempre deixa essa questão em branco, porque, enfim, ou eu não lembro ou eu não tenho, não sei, eu Ah, não, me interessa não, cancela. Seu personagem favorito mais recente? Assim que eu me lembre foi Samantha de Antes Que Eu Vá. Eu nem sei porquê exatamente, mas foi uma história que ela repete tantas vezes durante o livro, hum. que a pessoa acaba Ativada. Você fica muito próximo a ela, entendeu? Muito amiga, muito. muito... Ali. demais. É. Meu personagem, gostei muito, rapaz. Uma pessoa assim, ó, gente boa, que você percebe o crescimento ao longo do livro. É Stark McClellan. O famoso palito de minha metade silenciosa. E no caso, a sticker é palito na versão original. E o nome do livro, se fosse palito, seria bem estranho. Seria <risos> <Já risos> É. Ele é gente boa demais. Diga agora, me diga, Nome. O livro que ele fechará. O livro que me fez chorar foi Garoto 21. É tão bonito, minha gente. Olha, botou um negócio uns um, jovens, assim, negócio de escola, já, já gosto. Porque é começa para ler, né? Né, de boas. Agora botou uma amizadezinha assim bonita que é porque as pessoas ficam batalhando. É tão bonita. já tô aqui emocionado de falar. Linha e book o livro, não esperava que fosse bom, mas é o que? De Matthew Quick, que as pessoas dizem que é muito bom e foi de fato muito bom. Chorei bastante. Eu vou ser bem sincero, eu não sei se eu chorei, mas eu supus que eu chorei. Como é que a pessoa não sabe? Eu não eu não lembro, gente, eu não lembro, mas eu coloquei O Último Adeus, que é um livro, não é um livro leve, não vou dizer que é leve, porque ele não é um livro leve, aqui inclusive já tem resenha aqui sobre ele, e ele falou sobre depressão e suicídio, então, né, são assuntos bem pesados, mas que a autora conseguiu de uma maneira, assim, magnífica, levar a história de uma maneira muito muito interessante. E eu acho que, se eu não chorei, eu fiquei meio emocionada, assim, durante Pessoa, o livro. Né? Ai, eu acho que eu chorei. Yeah, eu chorei. Lembrei <risos> agora de ter deu um flash na minha memória, eu acho que foi, perto do final. aqui ó Um livro que te deixou feliz nesse segundo semestre? foi o ano que disse sim. É maravilhosa. Eu acho que maravilhosa é um nome que vem, um adjetivo que vem antes do nome dela já. Maravilhosa Chandra-Rex. Chandra é um livro que me deixou feliz porque a mensagem que ele passa é muito bonita. As lições que ela traz aqui, né, que no caso é da própria vida dela, são muito inspiradoras. E eu acabei o livro com um sentimento, assim, muito bom. Esperança e vontade de tentar fazer melhor e tentar ousar mais na minha vida. Pois eu vou dizer que o livro que me deixou feliz foi Simon vs General Sapiens também. Porque ele tem um clima muito bacana. Tem um clima, aquele clima de tensão, né? Que acontece um mistério aqui, uma pessoa chantageando a outra. Mas minha gente esse livro termina tão bacana. Tipo, de uma maneira que você meio que não esperava. Às vezes algumas pessoas podem até ter esperado que terminasse desse jeito. Não deixa de ser uma surpresa e uma coisa positiva, né? É muito bom. É, né? Esperança, que é a última que morre, tá entendendo? Já dizia o detalhe. Isso aí são aprendizados populares. Qual foi a melhor adaptação cinematográfica? gráfico que você assistiu em 2016. A adaptação que eu assisti foi Doutor Estranho. Eu não lembro dos livros que eu assisti esse ano, mas eu lembro que eu assisti Doutor Estranho e eu lembro que Doutor Estranho é uma adaptação e eu vi no segundo semestre, então ele tá aqui, porque é muito bom. Eu coloquei, eu acho que a única adaptação que eu vi e li esse ano foi Como Era Ano de Você e que eu gostei. Décima terceira, sua resenha favorita? Eu acho que eu não tinha como colocar outra, senão a resenha de Amora e George, que eu falei sobre representatividade aqui e que é um tempo, principalmente sim, pelos livros que foram livros muito bons que eu li esse ano mas também pelo tema, que é um tema que, acho que o canal, né? Sim. Pretende defender e trazer e abordar. Porque Bom, é um tema que tem que ser discutido e tem que ser trazido. E a literatura, ainda bem, ela tá, tem um papel aí, aos poucos a gente tá engateando, mas já tem uma galera que, que tá trazendo o tema de forma muito massa. E eu acho que é importante também o tema da resenha que eu fiz de A Extraordinária Garota Chamada Estrela, sobre ser quem você é. Você aceitar quem você é e aceitar as pessoas como elas Principalmente. Um complemento o outro, na verdade. Complemento, né? sim. Estão ali, ó, ligadinhos os temas. Qual foi o livro mais bonito que você ganhou ou comprou esse segundo semestre? foi um livro que eu comprei, vou dizer qual é. Do Inferno, esta HQ gigantesca e maravilhosa. Já mostrei várias vezes, já disse que é bonita várias vezes. Todo mundo já tá cansado, mas eu vou continuar falando até o dia que eu ler, que eu não sei quando será. Não tenho como competir com isso aí. É, na verdade, é a verdade. O meu é Queria Ter Ficado Mais, que é um livro em formato de cartas. E, gente, o formato, a edição, a ideia, tudo é muito lindo é. nisso aqui. Sério, sem palavras. E era um livro que eu queria há muito tempo Que eu consegui comprar em uma situação Bastante peculiar, na verdade Porque eu comprei em uma festa, mas <risos> eu vendo, eu só, ó, tá um livrinho aqui. E só fiquei muito feliz de ter conseguido Comprá-lo, porque esse aqui Viu, vale a pena. Quais livros você precisa Ou quer muito ler Até o final do ano? Falta quantias pro final do ano? Menos de uma semana, né? Eu tô com a ideia de ler Ainda uns dois livros, mas eu não sei Se eu vou conseguir, eu não sei quais são, então Eu deixei em branco. Eu coloquei um livro, ó, que é. tá pra ser lido faz tempo. Gente, pelo menos isso é uma vergonha, minha gente. Desde o começo do <risos> ano, tava fazendo nada da tranquilidade aqui. Foi o livro viajante que a gente fez. E eu tô enrolando, mas vai dar certo. Não posso nem ler meu próprio livro. Não, posso é. que não, não <risos> chega <risos> até as minhas mãos, entendeu? Não tô nem na metade ainda, mas vai dar certo. Vamos então, na fé que faltam umas 200 páginas. Fica ligado aqui no canal que sexta-feira tem vídeo novo e a gente vai trazer Todo o quê? Todo o viu? Mas pode, pode dizer spoiler? Vamos dizer é que não vai... É só livros relacionados aí. Vai Essas ter coisas. muitas coisas envolvidas. Comenta aqui embaixo quais seriam as suas respostas para essa tag. Pra gente fazer uma reflexão, né, um balanço de como foi o segundo semestre de 2016. Que diga-se pessoal, que foi um, bom, foi um bom, bom semestre. Foi um bom semestre. Foi, foi, foi bem, bem bem possível. Então se gostou do vídeo, não esquece de curtir, que ajuda muito a nossa divulgação. Lembrando que se quiser assim, qualquer, mas é qualquer um desses livros, a gente vai deixar o link aqui embaixo, aí você já ajuda o canal. Começa o ano com um livro novo, né?